Caraca, maluco, tamo de volta ah, Essa latinha ficou animal. Xux, não fala assim não, meu irmão. Algo animal pode se ofender. O mundo anda muito sensível. Agora imagina se a gente fosse ligar porque que falam da gente. Você é feio assim mesmo ou chupou limão? Era processo na é certa. E aquela que diz, se a vida te der um limão, faça uma limonada. Incitação ao crime. E ainda pior, você tá mais azedo que um limão. Não, isso é o quê? Isso é calúnia. <risos> Ué, mas limão é azedo mesmo. Caraca, maluco, é verdade. Seu animal. Ah, cara, assim não dá pra falar com você. Pebs Twist, se o mundo tá chato... Tem um twist.